A verdade. Sempre inventei verdades e as pessoas diziam que eram mentiras. Nunca falamos tanto a verdade como quando a inventamos. É saudade que fala, né? Saudade do sol na pele, do cumprimento efusivo, dos beijos. Dos abraços, do show na praça, do teatro provocando a conversa, do cinema enchendo a alma de perguntas, saudade das conversas de bar para resolver os problemas do mundo, das festas, a música embalando o corpo, a dança conduzindo a alma, saudade de celebrar a vida Ouro Preto é carregada de significados e memória. E é, por isso, o território da única mostra de cinema que trata preservação, história e educação. A Cineop é território de reflexão e luta pela salvaguarda do nosso patrimônio audiovisual. Vem com a gente participar deste encontro e celebrar a nossa história. Vamos construir juntos, em um território novo, virtual, uma realidade que se aproxime dos nossos sonhos mais ousados e criativos.